Olá, tudo bem com vocês? Sou Felipe Baleia e este é o meu sinal visual. Sou ouvinte e moro na cidade de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul. Sou graduado em licenciatura e bacharelado em Letras Libras e especialista em Libras, Educação Especial e Educação Inclusiva. Atuo como tutor bilingue e tradutor e intérprete de Libras na sede da Faculdade Uníntese. Atualmente, sou integrante voluntário externo do projeto de pesquisa Histórias em quadrinhos sinalizadas e também membro externo do projeto de pesquisa TED Tecnologias Digitais na Educação, Formação, Desenvolvimento e Inovação pela UFPR. As áreas de pesquisa são Linguística, Linguística de Língua de Sinais, Gênero Textual, Discursivo e Histórias em Quadrinhos. Além disso, estou cursando Pedagogia bilíngue pela Faculdade Uníntese. Confesso que é um curso incrível e que foi a melhor escolha da minha vida. Me ressignificar enquanto docente na Educação bilíngue de Surdos e principalmente fazer parte da história da Faculdade de Uníntese. Então, orgulhosamente, quero compartilhar essa notícia maravilhosa com todos vocês. Fui aprovado no 3 Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística de Língua de Sinais, que ocorrerá presencialmente pela Universidade Federal de Santa Catarina. Meu trabalho será apresentado no dia 30, quinta-feira. Aborda o eixo temático, ensino de L2, escrita para surdos. E será sobre o seguinte tema. Roteiro sinalizado em uma proposta bilíngue para surdos na HQ, o Sentir nos Olhos, que foi orientado pela professora doutora Kelly Lodo César. O mais interessante de tudo isso é que dois acadêmicos de pedagogia bilíngue da Faculdade de Uníndice foram aprovados neste evento. Isso significa que demos partida aos nossos sonhos e estamos alçando novos voos. Isso não será diferente com vocês também. Agradeço imensamente pela oportunidade. Por isso, venho te convidar para acompanhar a apresentação do meu trabalho no evento. Até mais e abraços sinalizados!